No contrato está o que Boletos baixados, dinheiro nas minhas mãos. Chave entrega. Uma coisa que eu falo para vocês, para vocês não caírem em golpe, que acontece? Já expliquei para vocês na live parte 2. Não deixem o cliente entrar na sua casa se o boleto não foi quitado e se o dinheiro não caiu nas suas mãos. Eu eu tô passando para vocês Justamente porque nós no canal temos muitas pessoas querendo comprar casa para poder revender. Então você acaba comprando uma casa para revenda e se você não sabe fazer os trâmites, você acaba entrando numa furada, né? Como vocês sabem, é, nós paramos na, na parte 3 da live, é, eu falando sobre o que aconteceu com o Santander, né? Então vocês devem ter visto eu falando na parte 3, a parte 1, parte 2, parte 3, o que houve comigo junto com o Santander na situação aí é, referente a aquele stress que eu tive com o Santander para poder gerar os boletos. Pois bem, é, os boletos foram gerados tá? e foi encaminhado diretamente para o Itaú pelo cliente aqui. Tá? E aí, é, o Itaú ele pede, acho que, cinco ou seis datas para poder fazer o pagamento do boleto no caso do financiamento. Tá? E aí, o que, que ocorre? Quando o Itaú é, determina a, a data, o cliente fica ciente que dia tal será feito o pagamento. Tá? E aí no caso, ontem foi dia, dia 20, foi feito o pagamento do boleto dos meus, no meu caso. E aí aconteceu? Eles quitaram toda aquela dívida de financiamento imobiliário que eu tinha com o Santander, então meu risco de crédito, daqui um mês um mês maio já tá zerado eu vou estar tá com risco baixíssimo e sem nenhum financiamento então nenhum empréstimo contratado e nenhum financiamento é realizado né isso vai me ajudar muito é, se eu quiser buscar limites eu conseguiria porque meu score vai cair bastante meu, meu score vai aumentar e o meu risco vai diminuir e aí o que acontece? Eles pagam o boleto, como foi feito ontem, e falta transferir para minha conta a diferença do dinheiro que eles me devem, né? aí, isso é feito via Itaú e Santander, não passa pelo cliente. Tá? E por outro lado, o cliente nesse momento, ele já precisa estar assinando o contrato com é, o banco, indo no cartório pagar os documentos do imóvel, é, ou financiado pelo Itaú, ou no caso ele ter uma grana para assumir o pagamento do boleto tá? e aí fazer a mudança para casa dependendo do contrato que você assinou com a Corretora, com a Imobiliária e o cliente. Tá? No caso eu, Leandro, que sou o vendedor, eu não precisei ir em cartório, não precisei emitir guias porque quem faz isso é a corretora, a, no caso a imobiliária, junto com o cliente, né? E o que eu preciso fazer é assinar os documentos do banco, mas quem, quem faz isso é o cliente que traz para mim as, as guias. Então eu assino as guias dos ban, do banco, é, não precisando eu ir na agência. Né? Eles vêm aqui em casa, traz o contrato, eu assino, ele leva em cartório o cliente, autentica, Envia para o banco, o banco recebe, o banco dá o procedimento. Tá? Me perguntaram quanto, qual é o prazo final de tudo isso daí. Vamos lá. Se você falar que ele está comprando, financiando uma casa, vai depender do banco dele. O pior é a caixa econômica, que demora muito. É um horror. Né? Mas o Itaú, é, vamos falar que nós começamos... Nós estamos em abril. Nós estamos em abril nós começamos em março cara tudo dois meses desde o seu primeiro input pedindo crédito itaú esperando o itaú aprovar o crédito eu enviando os documentos é esse bate e volta de quitação vamos falar tudo dois meses não chegou a isso mas tudo vamos dar uma margem segura Dois meses para você não criar expectativas. Tá? Dois meses é o prazo final. Show? Para você ter aí o Itaú e Santander, mais ou menos, é, e Bradesco, dois meses o prazo final. O cliente fez todo o processo da parte dele e eu fiz o processo da minha parte. Como, quando eu libero a casa para o cliente morar, então? Ele poder assumir a casa. Ora, nós estamos falando de uma casa de 1 milhão e 890 mil. É, o cliente ele tem que ter a parte de pagar a entrada para o banco e o valor que ele está pedindo crédito, que tá. Então, nós precisamos do quê? Que o dinheiro caia na minha conta. Então, no contrato está o quê? Boletos baixados, dinheiro nas minhas mãos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 e que você é, já conhece, viu a índole da pessoa, tal, aí você dá aquela quebradinha de alguma parte para facilitar a liberação. Mas, deixo claro para vocês, é, só deixa a pessoa que está comprando o seu imóvel entrar na sua casa, se o dinheiro estiver na sua conta, realmente estiver na sua conta. E que a baixa dos boletos estejam concluídas caso contrário você pode ter uma grande dor de cabeça lá na frente caso você permita que a pessoa assuma a casa sem ter pago o boleto essa experiência que eu tive comigo né é, eu estou passando para vocês justamente porque nós no canal temos muitas pessoas querendo comprar casa para poder revender então você acaba comprando uma casa para revenda e se você não sabe fazer os trâmites, você acaba entrando numa furada. Né? Leandro, quando você comprou a casa, você falou que pagou um milhão. E aí a casa vale um milhão e oitocentos e noventa. Não é normal isso, né? Não, não é normal. Foi o que eu falei para vocês. Sorocaba está vivendo um boom imobiliário. Casas bonitas e casas boas. Tá? Casas de valor baixo, um, por exemplo, nesse condomínio que eu morava custava o mais barato é um milhão e a casa e a mais cara 7 milhões. Então nesse complexo que eu vivia é, não é qualquer um que vai comprar uma casa de um milhão e 300 Concorda comigo? Só que devido à facilidade que os bancos estão fazendo para vender casa Hoje, uma pessoa que ganha 15 mil reais, mora num condomínio desse. Certo? Em toda a propriedade. Uma pessoa que ganha 15 mil de renda, re vive hoje num condomínio como esse. No caso meu, era o Ondina. Tá? Residencial Chacra Ondina. Um condomínio novo, tem 10 anos de vida. Tá? Inclusive, o prefeito de Sorocaba mora lá, nesse condomínio. Então o que acontece? É... O custo de morar num condomínio como este de Sorocaba é muito bom. Por quê? Condomínio, R$ reais Baratíssimo. IPTU, R$ reais por mês. Baratíssimo. É... Jardins. Se você tem uma esposa que cuida do jardim para você, você não tem o custo do jardineiro. Mas se a sua esposa não cuida do jardim, R$ 150 reais por jardineiro por visita. O jardim mais ou menos um mês e meio para poder cuidar do jardim. Piscina. Piscineiro co cobra mais ou menos R$ 200 reais a visita para limpar a piscina. Se você souber limpar a piscina, eu tinha um robozinho que limpava para mim, robô aranha, que ele roubou aranha, subia no tal e mais o cloro, tratamento da água. Não tinha custo com piscineiro. Então, acaba que você tendo é, um custo menor para se viver numa casa, você deixa de pagar aqueles custos altíssimos do apartamento, que o condomínio é muito alto, o custo do IPTU é muito alto, né? é, as taxas de condomínio é muito alta. Então, acaba que morando em casa e não em apartamento, acaba tendo uma diferença realmente de, de valores aí, na hora de você fazer um resultado final da sua receita, tá?